no seu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei tentei te encontrar em cada rosto que quis te ver eu quis fugir da solidão mas esse vazio no coração me diz que não vai dar onde você anda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 Preciso te encontrar. Uh, uh, uh, uh, uh. Essa é a história de um veró, cabelos compridos a lá vento, pela estrada no seu caminhão, gravados no peito a sombra de um dragão, tinha um sonho ir pra Nova York e levar a namorada. Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai, saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem. E